Salve, salve, galera! Estamos aqui então de volta para mais um vídeo e o jogo de hoje é Dog. É um jogo de estratégia, construir cidade. É, tá para ser lançado agora dia 13 de abril. Eu ainda não sei tá, o quanto ele tem de elementos de fantasia e o quanto é mais, vamos dizer assim, mais histórico, representativo. É, eu vi que ele tem alguma coisa de elementos, de estações, esse tipo de coisa, mas que isso ainda não olhei, é a primeira vez que eu estarei jogando. É, baseado em jogos como The Sadders, Foundation, Kingdoms and Castles. É, vamos então começar o jogo. É... vai ter um carinha falando aqui, de tempos em tempos, que vai aparecer fala dele. Não sei o quanto vocês vão se interessar com isso, mas dá aquela sensação de que vocês estão sendo aconselhados por alguém, e aí ele tá falando. Ah. Então... Essa tela eu já achei interessante, tá? o que, que acontece, aqui vocês podem ver que tem como escolher o reino onde a gente vai começar e visualmente a gente já tem informações da presença de montanhas, costa, mar, né? florestas e não. Clicando a gente pode ver aqui à direita essas informações de maneira resumida, né? então tamanho. Também dá pra ver por aqui. Tá, ó, esse daqui já é grande, com muito oceano, é, montanhas e florestas ele tá dizendo que é normal. Aqui ele tá dizendo que a parte montanha é several, né? Mas aqui é pouca coisa. Eu imagino que referente a floresta, montanha, oceano, cada um seja um tipo de recurso. Tá, eu vou Fazer escolha com base nisso. Aqui à esquerda tem como escolher, ou assim, mandar ele gerar uma outra seed aleatória. Esse daqui tá pior ainda, né? Ah, tá nem tanto. Ó, esse daqui eu até achei interessante. Bastante oceano, médio, bastante montanha, floresta normal. Esse daqui é o Sol. nossa, tipo, é grande em tudo. Eu achei interessante, olha só, com exceção de oceano é tudo pouca coisa. É, confesso que eu não faço a mínima ideia, mas eu espero que isso daqui influencie a dificuldade do jogo para algumas coisas. Então já achei, considero isso daqui algo interessante se se refletir em alguma questão de jogabilidade. Eu gostei tanto desse que eu não vou rolar de novo o dadinho. Eu vou iniciar com esse. É para aí. Ah, nome. Ah, vários Oh yes, I love this one. Once upon a time it goes, a story told of love and woes when all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess, you discover, conquer, daring do. Remember, friend, tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom tis an art, but don't neglect your spirit's art. Through love or war these lands ignited shall ever after be united. Now go, be kind, be cruel, be scrappy. E make your Ever after happy. Olha, a parte de poesia tem seu mérito nesse jogo. Me lembrou Child of Light, que a história também era contada com essas rimas poéticas. É, inclusive, é interessante para letramento em inglês, esse tipo de coisa. Fica a dica. Mas aquela coisa: é só a parte inicial. Vamos lá. Tutorial aqui à esquerda. Zoom, montar, rotate. Tá aqui, comandos básicos. Oh yes. Our kingdom began with little more than a humble laborers hut. Now, where did that go again? Hm. Let's see here. aqui... É, inicialmente eu não acho, não me parece que o mapa influenciou muito aqui o, o desenho desse cenário, tá? Não tá me parecendo. Visualmente eu tô vendo aqui essa parte de ruínas. Aqui tem. Uma árvore que eu acho que árvore falante. E tem outras coisas. Aqui tem depósito de pedra. Floresta, porquinhos com asas. Tá, é... vamos jogando, fazendo tutorial. Ok. Ah, os encontros não estão disponíveis aqui na demo. É... Bom, vamos lá construir uma estrada. B, Road. R para rotacionar. Nenhuma novidade até aqui. É... Hum. Beleza. Workplace. Hum. Tá até aqui. Até aqui ele tá bem tranquilo. Homestead. Hum... Ok, foundation. Hum, olha só, isso daqui já me sou interessante. Beleza, homestead. Tá. Aí eu tenho que vir aqui. Nossa. É. Não. Não, que select o uh -huh, The first homestead. agora ah, está construída. This is where your live and eat. A head of is required for the homestead to operate smoothly. Now, make sure one has been assigned, won't you? Boot, oh well finish. É... Ah... Vou... Build... Ah... Oh, wow. Tá... Beleza... Hum. Tá... Ah... Só daqui entender. Uhum. Eu tô realmente na dúvida do quão útil vai se construir isso aqui. Pera aí. Vamos posicionar aqui. Vamos posicionar aqui. Dar um build e beleza. Build a WoW, well. tá, montando uma não sei como que seria, mas enfim Tá, peraí, foi Bora, uma fazenda Uhum vou começar construindo uma nova homestead Antes... Ah, aqui tá bom por hora Beleza Tem que mandar a gente Colocar a gente para trabalhar Ah, Esses são os moradores Um deles está disponível, roots. Ok, eles têm duas classes, basicamente. Ah, finally, here come our first newcomers. As long as you keep your population happy, more will want to join. as Ah, se eu tiver espaço. Ok, muito bem. Welcome. Vamos ver aqui. Ou seja, tem que ficar construindo homestead um tanto doideira, mas tudo bem. É... 20 vegetable crops. Bom, por enquanto vocês podem ver que é basicamente tutorial, né? É... Aqui tem o Liberfoot Tá, Eu vou precisar de mais uma dessas Então o que que eu vou fazer primeiro? Construir... Where? Bem, it looks like some newcomers will arrive soon, but there's no available housing. To see how many days are left until the next arrival, hover over the population icon at the top of your screen. Isso daqui já resolve bastante. Gente, eu não prestei atenção no tutorial. As decorações são aqui hum. Eu não estou fazendo agora um trabalho muito de... Hamlet hum. Next. Se tu apertar C baixa a câmera assim Z sobe tá vamos só para ajudar eu tá por enquanto isso daí não dá muita coisa fortificações militar essencial tá eu vou focar em avançar as homesteads aqui nossa região porque é onde tem ah uh... hmm this can't be right it seems you got a letter from a secret admirer odd well i suppose there's no accounting for taste did just you... okay mm -hmm. enfim uh... estou sem dinheiro, mas vai vir aqui bastante, hum, ok, como dá para ver aqui, militares ocupam gasto dinheiro, dá para acelerar o jogo, então, é prova, pausar F4, F1, F2, F3, tranquilo, é, eu não sei qual é o botão, pra, qual é, como é que se faz para expandir a área, Isso tem algo a ser Descoberto, é... tá, ainda não liberei mais nada. Deixa eu ver. Ainda não tenho mais gente aqui para plantar, para ajudar. Pelo que eu tô vendo do mapa aqui, na verdade, ter mais ou menos montanhas não influencia na quantidade de recursos, tipo pedra tá? ter floresta parece que influencia, assim tá? mas enfim é, estou na prática maioria das coisas não está disponível durante a demonstração conforme, tá, conforme o jogo ok, isso é algo relevante é... A estação de madeira, ela não reduz o quanto o ambiente ao redor é desejável para morar. Mas a de pedra, sim. Então, se eu colocar um negócio de pedra aqui, perto da casa, o pessoal não vai gostar tanto de morar ali. Então, tem que considerar isso dali. Tá. O que me faz pensar que eu devo... É... Ah, o ah, que que eu só posso pode esses. Eh, é... mas é quem é que tá desempregado? Ninguém tá desempregado. Ué? Hum. Enfim, eu vou coletar Hamlet, tá. Preciso de mais oito pessoas aqui, pelo visto é só passar o tempo. Muito mais que isso não tem o que fazer. Tá. Uma coisa que dá para fazer já é isso daqui. Tá. Dá para rand randomizar e vai ficar alternando ali as opções, como vocês podem ver. Não influencia muita coisa ali, por hora. É... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não tô achando qual é a interface para ver aqui a parte da população com mais detalhes. Small... Ah tá. Que não tem muito mistério. Ah, uhum. tá. Por hora, não estou preocupado com isso. Jogo Eu tô sentindo um jogo lento nesse momento. Ok. Milestone Reach. liberei mais coisas. Algumas coisas estão bloqueadas, mas não, vem, não tem problema aqui. Ah! Isso é útil. Florestador. Vamos lá. Uhum. Granary. Primeira coisa que eu preciso fazer não é isso. Primeira coisa que eu preciso fazer stone camp. Peraí que ver se eu consigo ajustar, mas eu acho que o pessoal não vai ficar tão incomodado porque é só essa casa lá. Tá, é preciso ver uma forma de colocar carvão também. Carvão tem a mesma questão. E eu até entendo por porquê. É... Perfeito aqui. Vamos colocar essa aqui Beleza Liberou o outro campo, não está disponível durante a demo. Beleza Então tá, é... aqui em tese... ok, tenho mais um trabalhador Ótimo, começando a vir mais gente pra cá Aqui a gente tem essa estrutura e a gente pode ver provavelmente, eh é... ah. home grow. Ah, the trusty Village Inn. Oh, a personal favorite I've got some stories for later. Anyway, the inn adds happiness to its surroundings. The happier your kingdom is, the more newcomers it will attract. Aqui o Stockpile, aqui Tá, peraí, Stockpile precisa de mais espaço Então, vamos aqui Olha, aqui dá para ter noção dos recursos que ele vai colocar aqui. Perfeito. viu o menu, isso é útil. Agora tem mais gente aqui na fazenda, deve melhorar um pouco Qualquer coisa eu só faço mais fazendas Vamos ver como é que vai ficar aqui Callmaker Eu precisarei com certeza de mais gente para fazer madeira. Vou precisar de mais dois trabalhadores, pelo menos. Comida está subindo. Então, se o pessoal tiver com fome, <risos> é porque não estão pegando comida. Overview menu. Select. Ok. Mobility. cord isso daqui aí tá liberou bastante coisa vamos só pegar aqui o que mais liberou aqui sal meu Não preciso dizer que começou com a estação aqui. Não. me ajuda bastante a enxergar. Hum. Eu acho que eu recebi alguma construção de presente, eu não. Eles precisam de carvão para passar o inverno. E o pessoal está com um pouco carvão. Did you ever notice that they never put on winter clothing? That seems reckless. <risos> Let see. Nenhum deles está desempregado. Chicken cop. Conforme vai liberando os recursos... Vai aparecendo aqui na tela eles, o que ajuda a não ter o ambiente tão poluído. Útil, bem útil. Ah, messenger, cute. Tá.. A maioria dessas coisas não estão disponíveis durante a demo Então eu provavelmente estou chegando no limite aqui Que vai estar liberado por hora Mas... vamos até onde vai Eu não tenho ouro suficiente. World Event. Provavelmente porque eu não tinha comido não podia atender o pedido deles. Provavelmente eu vou ter algum problema para passar o resto desse inverno. É, vocês podem perceber que eu consigo dar a volta ali. Ok, eu atingi o máximo da população aqui, disponível aqui na demonstração, então nem adianta muito eu querer me esforçar para fazer muito mais que isso. No inverno, como vocês podem ver, não tem como produzir comida. Então Teatro de rua finalizou a construção. Aqui eu sou obrigado a responder. Só que eu não tenho comida, então sorry guys. Eu realmente quero ver mais detalhes de como isso daí funciona, mas pelo visto não vou conseguir fazer agora. E como eu não me preparei em termos de comida, provavelmente o pessoal vai começar a passar fome em breve, porque não está sendo nada plantado aqui. Então, né? Tamo que okay, voltar a plantar. Se voltar a plantar, em breve. Ao menos uma parte vai estar resolvida. Bom. No princípio só falta esse messengers guild, para saber o que, que funciona nesse jogo com mais detalhes. É, tá finalizando agora a construção. É... Vocês podem ver que eu estou com... situação assim. Tá. Vou desempregar alguém aqui e empregar nesse outro aqui. Só para distribuir. Closed... Stockpile, não tem ninguém... Tem que... Lógico... É... Bom... Vamos distribuindo, porque essa é a população com quem eu posso trabalhar, né? Message Commerce Tá, agora eu posso ver... Isso... Sendo oh, greetings... bom, aqui a gente tá... E volta ao outro, ao mapa que a gente viu. tá? Então, por enquanto só dois reinos eu consigo mandar mensagem. Chance de sucesso 100%, sete dias restantes. Bom, vamos lá. Esperar. É, vamos ver, Agora, espero que o pessoal consiga produzir comida suficiente para passar... Próximo inverno. Não só comida, mas também seria útil ter carvão suficiente. É... Nobility... Ó, foi aqui que eu perdi os 5 pontos. Eu não tinha visto antes, talvez vocês, vocês tivessem visto. Mas no mais aqui é tá. tá dieta? <risos> é, então. Realmente parece que eu estou colocando meus person... meus Carinhas numa dieta quando na verdade foi só erro de cálculo na hora de fazer. Is that my old house? I left my retainer lá. Quando foi só erro de cálculo de produção, né? Bom, aqui como a única coisa que eu posso fazer por enquanto é isso, não preciso mais dessa aqui, tá feito lá, Stockpile tá aqui, StoneCamp não tô mais precisando, CallMaker tá no máximo, uma coisa que dá para pensar em fazer é Aumentar o número de fazendas e ver o quanto isso ajuda. Eu confesso que eu não sei o quanto essa fazenda não seria grande demais, por exemplo. É... Parece estar trabalhando, mas é importante cuidar, porque se ela está grande demais você tem que reduzir. Então, hum. Ó, aqui eu descobri. Esse cara príncipe mercante. Ah. Interessante que tem essas opções. Ó, provavelmente deve ter coisas... como... É, guerra, essas coisas. Tá me lembrando elementos de César... Uh, da série César. Eu joguei mais o César 4, mas tinha esse tipo de coisa. Não que seja o único jogo, né? Provavelmente eu não vou receber. Esses dois, vamos ver ali em cima oh, Recebi 2 Que significa que eu passei a população máxima Talvez a população máxima seja 30 então E não... É... E não 25? Possível Não vou... Entrar nessa discussão agora Vamos lá só percebo que o pessoal tá... Bom... É... Terminou. É até aqui que a demo deixou eu jogar. Então, é isso. Vocês viram que aqui é um tutorial. O jogo não tem... É, até aqui não tem nada demais. Ele tá fazendo o básico super bem feito. Que é o mínimo que a gente exige. É... eu queria estar cantando aqui por isso que eu parei um pouco para falar a forma como é narrado o jogo é interessante Ok dá para ficar jogando aqui tá é... enfim ele vai ficar falando ele falou bastante coisa não, ag... não acho que tenha muito mais que explorar nesse jogo. Tá? Por exemplo, a mina de ferro eu não tenho como fazer. Tá? Apesar de eu ter o terreno aqui, a parte das ruínas não tem como fazer também. Provavelmente tem como ver algumas coisas. A tá? é... parte básica eu acabei feita. Ok, se eu for clicar nas coisas, ele vai ficar falando coisas. Mas... Conforme eu vou clicando, ele vai falando que dá para revelar talvez coisas do cenário. Não sei o quanto vai lhe revelar coisa do cenário. Tá. Aqui tem que esse cute are those pigs? I hope they don't end up eaten. É... Confesso que algumas coisas aqui não entendi, talvez uma coisa que incomode alguns jogadores é que ele seja, Ó, essa daqui é aquela primeira princesa com quem falou, Ó, aqui já tem uma questão interessante, esse daqui é um mercador, se eu der 500 moedas pra ele eu vou melhorando minha relação com ele, já com ela tem que mandar a plantas, né, vegetais. E aí tem. Pelo que eu tô vendo só tem dois aqui na demo. Tá. Então, por hora é isso mesmo. Essa demo aqui comparada ao outro jogo que eu joguei não tem muita coisa para mostrar além do básico bem feito, porque eu já terminei aqui tudo que a demo tinha para oferecer. Talvez eu tenha extrapolado porque Aquela coisa, né? Não tá... o máximo de população é 30 Não... pelo que tudo indica é 30 Talvez libere mais alguma coisa, não sei Vamos ver Se eu conseguir chegar em 30 E liberar alguma coisa, a gente vai... Explorando, mas provavelmente não tem mais nada Pra ver aqui Nesse... jogo por hora é... como agora liberou Tulipas não está disponível na demo. A maioria dessas coisas não está disponível na demo. E ali eu não tenho recursos. <risos> tá. é, basicamente se quiser fazer a declaração de guerra é muito fácil. Provavelmente a maioria dos itens não vão ter. não vai ter nenhuma mudança a partir de agora conforme eu vou crescendo. Tá. Então é realmente por aqui Bom, eu vou ficando por aqui então galera, é, no mais, o que que eu posso dizer sobre este jogo? Jogo com o básico bem feitinho é... Essa demo é relativamente limitada Como uma demo deveria ser na verdade Eu acho que o Rusted Moz aqui foi uma demo mais agressiva Em termos de ter bem mais conteúdo do que geralmente se espera de uma demo o jogo está redondinho na parte básica, e para quem se interessar, ele está lançando agora dia 13 de abril. A gente vai ter então muito mais recursos, dá para ver algumas das coisas que ele vai ter. Provavelmente tem as relações diplomáticas, não, provavelmente não. Vai ter as partes de relações diplomáticas, entrar em guerra. É, essa escolha inicial do mapa, com certeza assim com certeza vamos teremos que ver no, no jogo lançando né mas a proposta claramente é que essa escolha do mapa seja uma parte fundamental já do jogo não sei se vai ter como ir por exemplo para outro reino esse tipo de coisa fazer é, outras gestões lá não sei é... Se a inteligência artificial não é restrita, tanto quanto eu, e, quiser, e desse a louca de querer me atacar, provavelmente me destruiriam facilmente, não tem muito, muita coisa. A boa notícia é que isso poderia nos mostrar alguns dos recursos a mais do jogo, mas por enquanto não temos muito mais que isso. Então eu vou ficando por aqui, e até a próxima.